Boa noite galerinha Estamos aqui, ó, deixa eu pegar a mochila que eu botei no chão Amigo não tem essa Estamos aqui desse posto Fica em frente à igreja Universal de Guatemala Vamos agora pegar a Ponocou e depois vamos para Nazaré. Oh. Eu sei que tem muito buraco Eita porra Não é nem buraco É ondulação na pista Bom pessoal, vou fazer uma coisa agora aqui que eu não recomendo que vocês façam. Bom, tudo ok. Agora vou botar o celular de volta. rata, rata, rata, rata, de 80, aqui é 80, aqui é 70. Vamos passar 70%. É, 60, assim, melhor. Então, amiguinhos, nada de olhar o celular quando estiver andando de moto, viu? Não façam isso. Fiz agora aqui porque realmente.. Eu tenho que atender um, um, um determinado horário. Vendo buscar um, um, um amigo. E aí.. Falei com ele e saí Aí tem um horário a cumprir Não sei que hora é, é, é essa agora Que eu verifiquei O celular e se foi ele que tava falando comigo Queria até eu pegar um posicionamento Tipo assim, se ele falasse Não vem mais! Eu, Porra, beleza Já cancela a ida Eu tô esperando Pronto Isso é importante Me perguntaram sobre Como é o meu processo de transferência da moto Bom Tem que assinar o DUT Você vai preencher o, o, o, o DUT Com as informações do novo proprietário Tem que reconhecer a firma De ambas as partes isso é importante e o, o vendedor tem que fazer a declaração de venda no DETRAN somente isso assinar o Dutch e fazer a declaração Claro que nesse meio termo aí envolve a, a entrega de documentos, mas isso é de menos. Você vai lá, vai lá no site do DETRAN e vê quais são os documentos que precisa levar. Mas de processo, coisa assim que você tem que fazer, tem que fazer mesmo, é isso. É somente assinar o DUT, reconhecer firma de ambas as partes. Aí leva lá no DETRAN. Caro de venda. Pronto. O comprador, qual é o papel dele? Ele vai ter que levar a moto ou o veículo para fazer a vistoria no Detran para validar ou buzinar, né? Você sabe o que, é que tem na frente e daí. vai ser feito alguma observação, por exemplo, adequação na placa, ah, tem que trocar a placa, botar uma placa modelo maior, pronto, isso tudo vai sinalizar lá. E é só isso mesmo. É, lembrando que a vistoria deve ser feita em no máximo 30 dias, em até 30 dias após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 Esse é sangue no chão. você tem 30 dias para fazer a vistoria, passou esse prazo, multa, tem que pagar a multa. Você pode correr não, eu vou o campo da pólvora aqui, eu vou para o eu... lado de cá. Amiguinhos. Então é isso aí, o, o Vitor, que você quer saber, esse é o processo, ok? Então galerinha, é isso aí, boa noite para vocês e até o próximo videozinho, ok?